Os detonadores psíquicos O eclodir dessas desarmonias tem como detonadores psíquicos a mais variada gama de estímulos, desde visuais, como a contemplação de uma paisagem que parece ser conhecida, uma obra de arte tentadora, um móvel antigo, uma fotografia, um rosto que parece conhecido, um olhar agradável, agressivo ou arrogante, irônico ou debochado. Os estímulos auditivos, como por exemplo, um som ou um tom de voz, certas palavras, determinadas músicas, certos sons, etc. Os estímulos magnéticos, que é o tom vibratório da criatura, que só pela simples proximidade de seu campo áurico, acaba por gerar algum tipo de sensação que pode ser de bem-estar, inquietude, medo, desconfiança ou irritação naqueles que estão próximos. Como forte estímulo à desarmonia do novo ser, existe também a contribuição dos familiares, que ao vibrarem certos pensamentos, emoções, sentimentos e desejos, acabam por ferir o propósito do reencarnante, produzindo vigorosas personalidades virtuais. Isso tudo acaba confundindo as mais aprimoradas técnicas de diagnóstico, dificultando a descoberta da origem do mal e complicando as decisões terapêuticas que precisam ser tomadas. Então, é realmente necessário que o terapeuta espiritual esteja bem instrumentado com conhecimentos sobre apometria, sobre reencarnação, lei kármica, ser um bom observador da psicologia e dos comportamentos humanos, desenvolva sua capacidade de ler o paciente e perceber suas máscaras, justificativas, razões, necessidades e camuflagens. Ao longo do processo evolutivo, o ser vivencia si as mais diversas personalidades, nos mais diversos momentos e nas mais diversas situações, e quase sempre, tendo que representar vários papéis conscientes e inconscientes ao mesmo tempo, submetido a certas injunções em virtude de compromissos familiares, dependências ou obrigações que a vida lhe impõe, fazendo o que não lhe agrada, mas não podendo mudar nada, submetendo-se resignado, sendo obrigado a aceitar e a concordar, atuando contra sua vontade, seus desejos, sonhos e propósitos, acumulando um verdadeiro patrimônio de frustrações que um dia terão que ser ressignificadas.